Boa noite, meus amores, muito bem-vindos ao nosso projeto Ascensão, gratidão a todos vocês que se colocam aqui à disposição para serem esses seres que vocês verdadeiramente são e que estão descobrindo agora, eu e a Marise, mais uma vez aqui, felizes, transbordando de amor, por vocês e por esse projeto. Ai, gente, estava aqui. A Beth fez uma ancoragem tão linda. E aí, automaticamente, a gente já se conecta. Mas vocês sabem o quanto eu sou agradecida por estar aqui, né? é fazer parte desse, desse projeto, com essa maravilhosa comandante aqui, fazendo a gente lembrados da maestria que a gente tem aqui dentro. Hoje é uma etapa muito importante, segundo os lemurianos, né? que aqui estão, principalmente ah. ancorado como ele, que brinca, que fala, que vem a cavalo, cavalo <risos> cósmico. O Paulo veneziano, achou que eu não estava por aqui? Estou, ele está falando, e vim transbordar, alegria... Vocês andam vivendo de um jeito um pouco xoxo, não tem necessidade. Ninguém veio viver xoxo. Vocês vieram viver com força. Se vocês soubessem a força do sorriso e da alegria, vocês não perderiam tempo com outras coisas. Mas não, vocês escolhem estressar. Tá tudo bem. Então, hoje o processo é o seguinte. Vamos começar a trazer essa alegria no seu dia a dia, mas não desse jeito, essa empolgação que vem que de manhã vocês estão falando empolgados, brincando, aí de repente à tarde só porque é, o trânsito parou, ou alguém te fechou, e aí, ou porque o ônibus demorou, aí você fica chateado e você põe essa energia por terra. Nossa, mas Paulo, você está falando só para a gente se divertir. é? <risos> é. E está faltando isso. Vocês confundem seriedade com bigorna? Uhum. Seriedade com bigorna? Amados, de jeito nenhum! É totalmente diferente. Vocês acham que eu não realizo o meu trabalho de forma séria e responsável? Uhum. Vocês acham que não? Este cargo que me foi oferecido há pouco tempo, mas eu preciso trazer uma bagagem tão extensa, ser cisudo, não trazer aquele bom ânimo gostoso para fazer você levantar da cadeira e ser o Deus criador da tua vida. Não. É chegar e ajustar nesse amor que revoluciona o teu eu. E não cabe nada que seja diferente disto. Ascensão é estar na alegria. Entendam isto e gravem em seus corações. Ascensão é estar na alegria. Se você não está, você não está com você. Você não está com Deus, você está totalmente perdido. Numa floresta, não muito encantada, que falta frutos para você comer. E os frutos até estão lá, mas você não enxerga, porque você só olha para o chão. Um ascenso olha para o todo. Um ascenso não diz, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Um ascenso fala, eu tenho tudo. O um ascenso é exibido. <risos> oh, brincadeiras à parte, amados. Não é esse exibido que vocês estão falando, não. Nós estamos falando da verdade no amor, que vocês falam, ai, a gente tá cansado, Paulo, de ouvir a mesma história. É porque vocês não entenderam. Mas aos poucos vão começar a entender. Vão dando a permissão de se ativar. O que eu estou querendo dizer... Vou tentar achar uma analogia mais interessante para vocês se divertirem. Pensem comigo. Imagine que até o osso do teu dente brilhe no amor incondicional. É assim! Imagina! Mas sem esforço. Porque é tudo tão alinhado nessa cumplicidade com a fonte criadora que você simplesmente vira esse farolete de luz e alegria, mas sem forçar, sem mostrar sem os personagens, nada, com alegria. É esse passo que estamos a trazer. Alegria é se emocionar, alegria é se entregar, alegria é aceitar-se da maneira como estão, porque o que eu estou a perceber desde o início, não apenas daqui, das canalizações que estamos a fazer, mas através dos canais que vocês acham que é ah, é só Sananda, é só Arcanjo Gabriel, é só a Mãe Maria, é só o Hilarion, é só... é gente, é gente, é muita gente, e a gente é tudo um falando, mas cada um vem com a peculiaridade do que vocês absorvem melhor, e lá a gente só se diverte, a gente brinca, é tudo muito gostoso, é fácil, e assim vai ser para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é trazer um ponto crucial que a gente percebe em vocês. Nós falamos, nós falamos, nós falamos. E ainda assim, tem um lugarzinho em seus eus que lhe prega uma peça. Sabe o molde? Santificado seja o vosso nome. Ai, vocês usam tanto ele. Vamos cuidar. Como isto. Vocês se santificam como, ah, agora sou puro zen. Só que vocês não entenderam o que é ser. Vocês ficam na ideia do que seria legal. Até as vestimentas nós vemos vocês carinhosamente. Ai, ah, vou usar roupas mais assim, porque sou uma pessoa mais leve. Não concordo com Pesares, mas aí se torna um ser totalmente arrogante porque não tem tolerância. <risos> Aonde que é santificado? Seja o vosso nome? Venha a nós é o vosso rei. Eu não, não tenho reino nenhum. Vocês entendem? Então assim, zero personagens não façam isso, não, não, não, não, não, não, por Deus, não, é tudo você, é tudo esse lugar do seu nome, quem é você? Estamos de frente com a Beth. estou usando o meu fractal, Marise, eu não quero que ela perca a doçura e a gentileza dela, Sou mais extravagante que isso. É que ela fica segurando muito mais, Meu vezes, vai tá, mais, mais, mais, mais. E gosto de mexer os braços, que eu falo pra ela, e você já faz exercícios. Ela diz: Para, Falo, que que é isso? Ele fala: Porque vocês são muito mais, e vocês podem brincar com esse mais do que aquelas, aqueles redutos. Ai, precisa ser bonitinho. Ai, precisa, precisa de nada. Seja você, aqui, teu nome. Qual é o significado do teu nome, Beth? Marise, qual é o significado do teu nome? Não das pesquisas que vocês fazem na sua biblioteca virtual, porque eles não sabem quem você é. Estou falando de você, ouvir dentro de você, porque eu escolhi esse nome energético aqui na Terra. Por quê? Bete, por quê? Marise, por quê? Por quê? Olhem as ressonâncias, o que que fala? Aqui, ó. Ah, ah, ah, ah, ah, o canal, o canal, o canal, já sentindo. É, você é o mar, meu amor. Você já percebeu, né? Você vai igual água. E é para ser assim. Não muda, né? Beth provedora, vigor, Terra faz acontecer, ela é assim, e ela veio para isto. E vocês não precisam tentar ser uma coisa completamente diferente? Ai, Paulo, já foi falado. Ah, é, mas presta atenção, porque vem diferente em seus corações. Se abram, é você, para de buscar coisinhas minúcias, máscaras, formatações, ai... A, toda a identidade que vocês falam. A gente chora de rir. Este canal, quando era... que ela apresentava, a gente ria com ela. Que os diretores... Você não pode mexer as mãos, você não pode abrir na tua boca, porque você tem a boca muito grande. Porque ela usava... aquele reboco na cara, aquela maquiagem absurda, tão pesada. Tudo que...? E aí nós mandamos... Um recado, o próprio corpo dela trazendo uma reação alérgica contundente, que a gente estava expulsando ela de lá. Ela chorava, não? Ela chorava, tudo. Você mundo... está estragando a maquiagem ela está descontrolado, eu tenho um buraco nos olhos. E a gente fazia de propósito. Por quê? Porque não era para estar lá, não é o excesso, minha gente. É procurar produtos diferentes, mais naturais, para ser belos e não intoxicar mais seus corpos. Bom, enfim. E lá, eles falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça... E ela, ai, bonitinha, coitada, aceitando ser uma coitada. E falando assim, com a mãozinha, perdendo toda a espontaneidade, a coluna enrijecida, que parecia um muro de concreto. E não só ela. Todos vocês escolhendo coitadismo do que escolhendo o brilho. Quando nós escrevemos o brilho, eu vejo todos vocês falando, ah, lá, lá, lá, eles escreverem sobre o brilho de novo. Vocês fazem assim? <risos> Falo, o que está a acontecer, minha gente? O que, é que vocês querem? É para você brilhar. E não criar um caminho e ser uma coisa completamente diferente do que você veio fazer. A importância de cada um de vocês, na forma como vocês pensam, na forma como vocês agem, a grande questão desse planeta é que vocês não trabalham juntos. Vocês querem fazer tudo sozinho. Oh, vocês acham que a gente trabalha assim lá do outro lado? De jeito nenhum. Vocês acham que a chama rosa só rosa. Ah. Fala <risos> celosa, rosa, ela tem uma mistura Meu gente, é igual a brincadeira de cores que vocês têm aqui Nós trabalhamos em comunhão Comunhão, porque em comunhão nós somos um Separada, aí entra nessas briguinhas que vocês têm aqui Ai, o fulano é mais, você viu o fulano? Nossa, ele tá no ego, tudo que vocês falam Ai, porque você viu? né? Tá se mostrando, não. eu sei mais o que aquele aí eu não sei que que? Que isso? Você é muito importante seu saber. Dos meus irmãos é muito importante o saber deles. Em união com todos os saberes. Nós comungamos Deus, prestem atenção nisto. Em comunhão com todos os saberes. Aí sim, neste lugar, é possível sentir você mesmo. Você está sentindo falta de alguma coisa porque você exclui as pessoas que são você dentro do seu coração. Ah. Nossa! Também já sei. Me dá mais. Amados e amadas. Aguardem, porque nós vamos mandar mais avisos para este planeta. Já perceberam? As mensagens, aproveitem para receber este carinho, estes códigos, olha que gostoso, deixa receber e se divirta. Ah. Mas a realidade externa aguenta, porque vamos precisar Trazendo umas ondas um pouquinho mais intensas para ver as mudanças. Mas não se preocupem. Tudo necessário. De novo, parem de se preocupar e brilhem na medida generosa de quem vocês são. Muito desgaste energético tentando ainda se caber naquilo que vocês separam, vocês separam, terceira dimensão, com o eu espiritual, vocês ainda inconscientemente estão a fazer isto, e eu estou afirmando, não adianta você chegar para mim e falar, não, não, eu sei, eu já fiz isso, eu já vi mil vídeos, Paulo, eu fiz curso, eu estou 20 anos fazendo curso, Paulo... Eu sei da minha vida. Pois é, mas eu estou do outro lado. E aí, de repente, eu estou vendo de quinta para sexta, para sétima, oito, oitava, a nona dimensão. E aí eu estou vendo um pouquinho mais que você. E eu não estou aqui querendo discutir, quem sabe mais. Eu estou aqui para te ajudar a você ver o que você está criando, o que você está insistindo. De novo. De novo. Mas o mundo está ruim eu vou rir. Vai. Vai. Não é o mundo que está ruim. Preste atenção nisso. Não é o mundo que está ruim. É a consciência antiga. Deixa cair. Deixa a água chegar. Deixa a terra tremer. Precisa. Vocês não escolheram outra maneira. Vocês não escolheram outra maneira. Tem grupos que escolheram. Por isso da importância desse trabalho. Dessas comunicações. O quê? Acham que as comunicantes estão aqui? Para quê? Vocês não têm ideia do que elas passam? E elas estão totalmente focadas no trabalho? Vamos! Até estou aqui para brincar um pouco com isso. Meninas, vai ser cada vez mais leve e delicioso. Porque eu encontro com vocês mesmas. Não haverá pesares. Não caiam nas armadilhas das intempéries das questões que ainda tem em terceira dimensão. É a conexão, é não sei o que que não entra, é não sei o que. Ah, tá, tá, tá, tá, A luz já espalhou. <risos> deixa, quem pense que pense que queira pensar se você é brilho, ninguém tira o teu brilho você não tem que se incomodar com as confusões que a grande massa repito, que as confusões que a grande massa ainda replica até muitos seres que estão despertos filha, você está com o cabelo aqui tirar. Tava mexendo no olho dela ia começar a chorar até os que estão despertando estão começando a ver esse lugar e perceber, nossa, eu estava emitindo vamos mudar tudo isso agora fechem os olhos vamos, vamos nessa alegria, fechem os olhos ah, para sentir a força da sua chama trina no coração. Eu ento de onde eu estou, porque eu não estou aqui. Eu não sou de terceira dimensão. Eu me comunico com o meu fractal que foi preparado para isso. Mas ainda falta muito. Mas ela vai conseguir. Já está determinado que ela vai conseguir. Olha, está quase lá, né? Recebam. Ruim entoar. ar. Do amor puro. Olha, vem tão levinho, vocês precisam parar, para, olha lá, presta atenção, olha o corpo como que estava, solta ele, solta, se entrega, se entrega. Olha, sinta, toque, aquele calorzinho no peito começa a se expandir, é isso. E agora esse calor vai se expandindo do teu peito, vai passando pela garganta, eu sei, sou eu que tô fazendo, vai, vai. Tá abraçando o seu rosto, olha que delícia. está iluminando o seu coronário, e não só com a chama rosa, mas a da iluminação também. E percebam a fraternidade branca aqui. Percebam a comunhão do que eu falei em Deus. E percebam que destas cores vem o verde, vem a rubi o branco, o violeta, percebam, o azul, percebam, estes vórtices se espalhando pelo seu corpo, ele começa na parte de cima, vamos aterrar? Vejam como vocês separam, uma questão de percepção. Olha aí. Eu levo a minha sutilidade para as minhas pernas também. Porque em terceira dimensão, também sou um ser espiritual. Comunica esta verdade. Chega de separar. Minha caminhada é sutil. Não importa a escolha dos irmãos. Eu não posso com as escolhas dos irmãos, mas eu posso com as minhas. E percebo os pontos que estavam pressionados que vocês não tinham notado. Neste canal, na região uterina esquerda, num ponto específico do pé direito, Percebam as energias que estavam paradas, que vocês, porque elas vão se tornando tão pequeninas que vocês nem notam. Mas vocês que estão ascensionando, é necessário, vocês usam um termo muito interessante, o pente fino, passar o pente fino. Olha lá, é, dissolve agora, não há sacrifícios, eu libero, coloca a mão na região chega eu não quero mais e deixa a comunhão atravessar estes dutos respirem só sintam sintam que é um trabalho sério. E percebam o amor que está acontecendo aqui. Estes são vocês. Respirem forte para validar. E abram os olhos, amados. Eu não preciso dizer mais nada. É o que é. Sejam vocês. E eu os amo. Preciso ir, mas estou aqui. E à noite eu volto. Hum. <risos> Obrigada, Matt. Deixa eu abrir meu microfone que eu tinha fechado. Gratidão, Paulo, gratidão, Marise. Gente, o Paulo trouxe coisas muito interessantes. Muito diretas, objetivas, com leveza. E que serve para todos nós principalmente um ponto que me chama muita atenção, é o quanto nós acreditamos que quando iniciamos o nosso processo de espiritualização, se assim podemos dizer, a gente acredita que a gente tem que ser sério. E que ser sério é ser sisudo. É? Então, a gente vê muitas pessoas é, se postando, se colocando, se mostrando uma cara fechada, né? falando daqueles assuntos de forma muito pesada, muito intensa, colocando uma entonação, sabe? E a minha percepção é absolutamente o contrário. Eu acho que quanto mais a gente se espiritualiza, mais a gente se torna leve e feliz. Porque um dos maiores atributos da ascensão, né? da elevação, do reconhecimento do ser é a alegria alegria aliado à paz e ao amor porque não é uma alegria dessas que a gente vê nas mídias não é uma alegria é, descabida se assim podemos dizer né? no sentido de que eu tenho que mostrar que eu estou gargalhando que eu estou muito feliz nas festas apenas por uma questão de apresentação para o outro. É um estado de alegria interno que faz parte do ser. Assim como a paz é um espaço do ser. Né? Ele brota de dentro. E a gente não precisa estar mostrando nem gargalhando para fora. Porque é um estado do ser. É a gente olhar a vida com alegria. É a gente olhar a vida, as pequenas coisas, de forma diferente do que a gente tem feito até agora. Né? O quanto a gente tem colocado seriedade nas questões mais simples da vida. E existe um chamado premente neste momento, que é mudarmos o nosso olhar para tudo. Para nós mesmos, principalmente. Para os outros, para as coisas, para as, a situação, para a vida. Porque não são as coisas que mudam, são as nossas posturas, a nossa forma de estar, a nossa forma de olhar que mudam as coisas. Então, como ele disse, nós também passamos pelos nossos perrengues da terceira dimensão. Nós oh, <risos> temos uma banda de terceira dimensão. Porque a gente vive aqui nessa terceira dimensão. Né? A gente é, paga conta, a gente dirige, a gente pega estrada, a gente pega trânsito, a gente tem filho, né? a gente tem cachorro, a gente tem casa, a gente tem aquelas pessoas que nos prestam serviço. Né? E a gente tem uma demanda igual a todo mundo. Agora, a forma como a gente passa por essas demandas é que faz a diferença. A gente começa a amadurecer e olhar para isso tudo por um outro prisma e perceber que não é com peso que a gente vai dar o nosso próximo passo em direção à nossa autodescoberta. É com a leveza de olhar para isso. E chegar a esses novos espaços internos é um trabalho Posso até dizer metódico, disciplinado. É, é verdade. <risos> e conexão, Ana né, Marisa, porque não dá uhum. para isso se a gente não estiver focado, se a gente não estiver presente, se a gente não tiver atenção. Né? Então... E muitas coisas aí do que o Paulo falou, foi ótimo para mim, né? Nesse momento que eu tenho uma questão a, a resolver. E eu vejo quantas vezes a minha mente inquieta não me permite acessar o espaço de, de, de reconhecimento de onde está a energia para eu seguir o fluxo, simplesmente isso. Sabe? Porque existe um fluxo em tudo. E quando a gente entra no fluxo, as coisas simplesmente acontecem com total facilidade. E eu tenho provas disso na minha vida. Então, assim, por que que às vezes eu ainda vou por esse espaço de não aquietar a mente para ir para a energia e perceber onde está o fluxo? E olha que eu estou atenta muito, assim é Ai, muito. Né, Maria? mas é, o que é lindo é, é, é bem lá o, o curso que o Ashtar, né, junto com o Paulo trouxe, que, é, que é, é mais um aprofundamento disso é entender, ah, eu tô modulando ainda as ideias do físico então essa etapa ainda vou dar umas escorregadas mas tudo é uma questão de escolha ele assoprou aqui uma coisa muito linda é... Ele falou assim, é, é sempre uma escolha, né? Você falou dessa coisa de que não tem bloqueio. Não tem mesmo, porque nós somos os criadores. Então, a gente vai lá e, e faz acontecer. Só que as pessoas, inconscientemente, elas escolhem o bloqueio. É, e e aí, é, aí, eu escolho o bloqueio para resolver isso aqui. Nossa! Hum. ah é aí, minha gente. Aí você... Aí... Você vai dar uma suada, a camisa vai suar. Mas quando você traz a veemência, força, naquele Sim. lugar que é o foco, como a Beth falou, assim, não leva muito tempo, não. É, é que a gente ainda tem o outro lado que diz que é isso, que é aquilo, são as escorregadas, mas esses lugares estão sendo reprogramados. Então a gente pode brincar e ventar com essas com esses lugares mais pesadinhos, por assim dizer. Né? As dúvidas, a seriedade, o peso da responsabilidade, não precisa. É, é, gente, o, o Paulo, ele é o Mahachohan, é o Espírito Santo da Terra. A gente falando assim, é, acho que numa visão mais dogmática, haveria a santificação, como ele brinca lindamente. Né? Oh, eu tô bonzinho, que até com o próprio Sananda. O Sananda vem com uma humildade, então ele é divertidíssimo. É, ele também é brincalhão, mas ele sempre vem mais com essa postura pra, porque ele percebe que existe a crença dogmática. Ele deixou muito claro isso para mim nas últimas vezes. Então, para acessar a crença e fazer com que as pessoas acreditem que a energia deles, porque ainda as pessoas não não captam e ainda duvidam sobre o que está sendo apresentado, ele usa as crenças da humanidade para poder falar de uma forma. Só que quando a gente subir um outro, outro degrau, a gente vai conversar de igual para igual. Eu já vi tantas vezes ele rindo a gente, em reunião lá do outro lado. Eu falei, meu Deus, eu estou vendo ele. Ele ri, óbvio, vocês, vocês sempre me veem. Para, Marise. eu, ai, desculpa, estou confundindo as coisas. E ele ri, e um olhar, sabe, uma pureza gostosa, mas não é essa coisa construída como o Paulo falou. Então eles ainda usam as crenças que a gente tem, é, é, um, é um jogo para desmontar a gente, para a gente lembrar de quem é. é. É tão somente isso. E agora, Beth, a gente está no, no refinamento, né? por isso que veio o aprofundamento dos Pleiadianos com você, por isso que veio o Ser em Expansão, é necessário refinamento de forma urgente, mas sem peso. Urgente é agora, ao invés de eu perder meu tempo ficar vendo o TikTok, eu tô brincando, mas é porque estão pedindo para eu brincar. Eu vou cuidar da minha energia, eu vou Sim. fazer escolhas melhores, é só isso. Não tem muito mais o que fazer. Né? isso para hoje, né? quero Sim. ver para as próximas semanas o que, que eles vão trazer, mas foi muito pertinente, tenho certeza que essas codificações é, vão dar uma boa virada para vocês, é, acelerar o processo de ascensão de vocês. Com certeza, com certeza absoluta, eu também vejo é, que somos todos iguais, é? Né? Apenas a gente está num, num processo aqui na 3D, onde nós, pela própria separatividade, colocamos alguém como superior a nós, e nós, como pobres, coitados, sofredores, né, que padecemos aqui no planeta, né, até nós que estamos no processo do despertar, nós ainda nos olhamos como pobres, coitados, sofredores. E que nós precisamos de gurus, gurus assim, Beth, Marise e outros tantos, né, que vêm falar, né, e que a gente precisa acreditar no que estão dizendo, né, para que a gente, né, é, possa caminhar, não, é assim, o que a gente fala aqui pode ressoar o seu coração, e quando ressoa no seu coração, as nossas verdades... São coerentes, né? Elas entram em ressonância. E por isso, né? Você consegue expandir. Mas não é o que Beth e Marisa estão falando, nem né, o que eles estão trazendo, é o que você está acessando de você. É exatamente. Faz essa expansão. Né? Então, assim, eu não preciso ser guru, Marisa não precisa ser guru. O que a gente faz nos nossos processos individuais é acessar o nosso eu superior, acessar a nossa verdade, o que fala para a gente como sendo verdadeiro. E a partir desse espaço de verdade a gente fala para vocês, a gente traz isso para vocês. E vocês ressoam, e é por isso que alguns de vocês acompanham a minha Marisa e, e acompanham outras pessoas, e outras pessoas nunca vão chegar para acompanhar a minha a Marise, porque o que é verdade para elas, não resso, verdade para a gente, não ressoa com a verdade delas. Exato. E está tudo certo, está tudo certo. E é por isso que nós somos tantos trabalhadores, né, para que uma gama maior de experiências possa acontecer no planeta. Para que um número maior de despertos possa se conectar com as mais diversas energias para dar o próximo passo. E está tudo certo. E eu me lembro, e eu sempre falo isso, da minha paixão, o né, meu amor por, por Jesus, por Sananda. Né? Eu já nasci apaixonada por ele. <risos> É verdade, então, assim, eu nunca fui muito de igreja católica, né, escola católica, família católica, muitas imagens, muitas referências religiosas, mas, assim, a minha referência era ele, e né? eu sempre conversei muito, e sempre foi muito, assim, igual, tudo bem, porque eu, às vezes, eu digo assim, o senhor, né, mas é, é um tete a tete, sabe, é... Linha direta, não tem intermédio diário, E como ele falou, a Marisa estava falando dele utilizar as nossas crenças para poder falar, isso é super verdade, porque lembre que quando ele veio há dois mil anos atrás, ele precisou falar por parábolas, utilizando né, aquilo que cabia naquela época. E hoje, né, Marisa, nós estamos neste processo de, de expansão mas nós estamos ainda enraizados lá nas religiões. Totalmente, a gente, gente. A gente acredita na santidade né? desses seres e achamos que eles precisam ser melosos, precisam ser, ser serenos e precisam ser. É. É, falar mansinho. Né? Não. Mas não, eles apenas são energia exatamente exato então, até você... a gente, né? Eleva a nossa vibração até você tá tá falando ah, eu não sei por que carregar as esses dias aí faz não faz anos isso achei um, uma Bíblia para meninas assim Rosinha aí a Alice achou isso no outro apartamento que a gente tava a gente tava ainda pegando algumas coisas e a ah, mamãe quero que você leia isso hoje para mim Falei, para quê, filha? Não, eu quero que você leia. Eu, tá bom. Aí eu lá tomando meu chá de maracujá, peguei. Comecei a ler a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Eu fiquei... ah, e, e a hora que Deus expulsa, condenando-os, porque eles comeram a maçã. Eu falei, filha, eu não posso continuar lendo isso. isso. Isso está... Isso está... Virindo a minha inteligência, e aí ela ria, ah, que tá? eu falei, peraí, deixa eu consertar essa história, vamos, vamos canalizar aí, veio, olha. Antes eles entendiam dessa maneira, e foi necessário ser contado dessa maneira, claro que teve a distorção do homem, tá, tá, tá, eles começaram a trazer E aí eu comecei a contar oh, isso aqui, que Deus condena, julga, né? isso, tira! Isso aqui, os antigos pensavam assim, aí eu já comecei a formular a Alice de uma outra maneira, então sabe porque na verdade Deus é amor, não castigou ninguém, tá? Fala, ah, então vocês querem experimentar desse jeito, então eu vou ter que colocar vocês num outro mundo, para vocês brincarem de experienciar, né? e tudo bem, e logo vocês, quando vocês quiserem voltar para cá, vocês voltam, é uma questão de escolha, e aí eu comecei a mudar, mas tem muita casta, tem muito sacrifício, tem muito peso, tem muita inferioridade, Assim, eu vi muitas crenças e foi legal ter visto. Eu falei, vocês não estão me mostrando isso aqui à toa. E veio, não. não. E? É por conta dos trabalhos que você está fazendo com o Ser das Estrelas que vocês precisam transmitir e ir nestas castas para realmente ver o mundo sem elas. É dizer, ok, eu vi, eu fui, mas eu não utilizo mais esse olhar mas de forma consciente, porque eles falaram que é 90% inconsciente ainda. Por mais que a gente fale, não, disso eu sei, mas não está acessando ainda a consciência nos aspectos inconscientes no agir da reatividade no, no corpo, no seu sentido profundo, né? Mas é isso. É, resumindo, é, é esse o lance que eles querem que a gente olhe e fale, opa, espera aí, é, isso aqui não realmente não não tenho o porquê, então para que que eu vou dar peso, e vou olhar e vou focar nisso aqui, então é, foi demais, como tá, como é pesado, gente, para para ler para vocês verem, vocês vão falar, nossa, e para mim passava batido, era tão simples isso, e agora você percebe que não, então a, a minha frase, Beth, eu acho que todo mundo percebe isso nos vídeos, que eu sou bem repetitiva também, eu fiz isso para mim usando como mantra, está tudo bem, eu falo isso os últimos oito anos na minha vida, claro que antes era diferente, minha, meu registro, hoje está uhum. um pouquinho melhor e vai ficar mil vezes melhor, Tenho, tô, tô aqui, ó, e o está tudo bem, ele tornou parte de quem eu sou, uhum. e ele foi numa crescente sem fim, porque realmente está tudo bem. E você passa a acreditar que está tudo bem. Mas sem impor isso para ninguém. Sim. Está tudo bem. Todo Sim. mundo está onde tem que estar. E, Beth, que honra estar aqui. Que energia linda. Nossa, eu estou em transe aqui. Estou tentando falar, né? Estou usando o robozinho Marise aqui, mas nem sei como estou falando. Obrigada, viu, Angel? Que incrível. Obrigada. Eu, na verdade, assim, é muito... É muito lindo todo esse processo, é muito lindo todo esse processo, toda essa analogia, né? toda essa crença que está vindo à tona para que a gente possa mudar e transitar. Nós somos criados ouvindo aquilo e nós tomamos aquilo como verdade, né? e em momento nenhum a gente leva isso para o nosso aspecto do ser, para compreender né, compreender a partir do espaço da percepção do ser e não da mente a racional a lógica, claro que ela nesse momento ela contribui, porque quando a gente diz assim, Deus é amor, Deus é a fonte criadora de tudo que é. O amor né, é a liga de todo o universo. Então, como é que esse Deus pode ser punitivo? Olho por olho, dente por dente? Não cabe, mas naquela época cabia. Hoje já não cabe. Então, assim, aquilo que a gente aceitou, digamos assim, com ela abaixo, porque nos foi contado e recontado e recontado, e por isso entrou culturalmente, né? entrou pelas nossas questões mesmo de genética, porque está no jeans dos nossos antepassados. Né? Hoje, a gente está despertando para isso a gente pode desconstruir. A Alice, essa criança, né? deste momento, né, já houve da mãe uma outra história que já começa a desconstruir nela tudo isso que ela trouxe. Né? Porque, gente, os pais, eles têm um peso muito grande na vida da criança. Tudo que os pais falam para elas é verdade. Então, elas acessam novos espaços a partir da fala dos pais e dos cuidadores. que tem muitas crenças... Né, que são instaladas na infância. Isso é muito forte. Você está falando eu, nas terapias que eu dou, vira e mexe, assim, porque cada referência, o trauma que se vive, a pessoa prende esses, essas sensações em calabouços inconscienciais. E aí ela, ela vive como adulto? sendo reflexo e reportando tudo aquilo. E é impressionante as pessoas falarem, ah, já fiz a meditação da criança e tal, né? Porque tem muitas lindas e maravilhosas e é, gente, é para fazer sempre. Mas é muito impressionante quando não tem a junção de você abençoar aquela memória, ir naqueles padrões encontrar naquele lugar e falar, ó, oh, eu liberto você desse calabouço. Enquanto você não fizer isso, você... Não vai ver, não vai viver como um adulto maduro aqui. Ai, ah, mas é legal ser criança. Claro que é, mas uma criança que está se sentindo mal, sozinha, com medo, isso Sim. não é interessante para o seu sistema. Então, por isso que parece uma, uma eternidade você alcançar esse lugar, porque na verdade você não alcança, você só se aceita. Você só aceita a sua história como o próprio Paulo estava trazendo. É, estava aqui recebendo o download dessa informação, que é necessário passar. É, tudo se resume na sua própria aceitação. Né? Na, mesmo que seja se falar, ah, eu não lembro das minhas vidas passadas. Ah, balela, lógico que lembra, mas vamos fingir que você não lembra, que você acredita nisso. Aí tá, dessa existência, tudo que você viveu, você vai ter que aceitar, senão você não vai brilhar. Aceitar não é reviver a situação. Aceitar é, é no mergulho profundo de, de deixar ir. Ou para quem escolhe a palavra perdão, de perdoar. Importa a maneira que você encontra. Mas precisa soltar. E é esse o convite que eles estão fazendo para a gente. Eu acho que uma coisa muito interessante da gente fazer nesses casos é a gente olhar para onde estávamos naquele momento. Aquela foi a melhor escolha que a gente pôde fazer. E por isso a gente não fez diferente. Então, se a gente, digamos, nós somos uma criança que estamos começando a engatinhar e a gente está caindo, ainda e levantando, caindo e levantando, a gente está aprendendo a andar. Aquela criança não é culpada de não andar e não correr. Assim somos nós. Olha para trás e vê como você estava lá. Então, como é que hoje, você, do ponto que você está, você quer olhar para lá e culpar e condenar, não cabe. Não cabe. Então, olha para você hoje, e olha para tudo que foi, e apenas foi. Aquele momento é o que foi, e hoje é o que é. A gente olhar para as pessoas e dizer, fulano, é o que é. E pronto, e não querer mudar. Eu às vezes falo assim, a gente, vamos fazer os nossos processos energéticos, né? Sempre prestar muita atenção no que a gente tá, no que eles estão trazendo nas canalizações, vamos nos entregar a energia. E não tenta curar ninguém, e não tenta resolver a vida de ninguém, aquele momento é seu, para você fazer o seu processo. Você está aqui recebendo esses códigos, porque durante todo esse processo que a gente está aqui, vocês estão Recebendo o código de luz, vocês estão sendo ativados nos mais velhos, dos mais diversos aspectos, vocês apenas não têm essa consciência. E às vezes a pessoa está aqui recebendo, mas quer enviar para o filho, para o pai, para a mãe, para seja lá para quem for, para curar o outro. Você não cura o outro, você cura a si mesmo. E quando você cura a si mesmo, você ajuda na cura do outro. Porque o outro, quando olha para você percebe a diferença. E aí ele busca a própria cura. É assim que a gente cura o mundo. Elevando a nossa vibração. Quando a gente eleva a nossa vibração, a gente eleva a vibração de todo o planeta. E todos nós estamos imersos nessa mesma malha energética interligados. Aqueles que não sustentarem a nova frequência, eles vão deixar o planeta. E não tem nada errado nisso, porque ninguém está sendo punido ao deixar o planeta. É, são essas pequenas coisas que a gente precisa ir modelando, sabe? E percebendo. Não há erro em não, não querer seguir com o planeta. Não há. É só fase, é só fase. Fase uhum. de sustentação. Eu ainda preciso me sustentar nisso, ótimo. Então, vamos recriar histórias... E, e dualidades, você vive na dualidade a gente cria e te coloca num planeta de dualidade não está errado existem lugares melhores? Existem né? tem gente que insiste na dualidade dizer, tem, mas tudo bem deixar. que um dia vai florir a gente não precisa como o Paulo falou, se preocupar né? é só deixar e sair desses aspectos de julgamento você é você né? você é antigo, você é antigo se você está lidando, porque aqui é uma miscigenação, acho que ficou na cara. Tem gente antiga, tem gente muito antiga e tem os irmãos mais novinhos, literalmente. Então a gente e tem, tem que aqueles salivar. que estão chegando aqui agora, né, Marise? Exato. Então, gente, é assim que funciona. Pet, a energia tá, nossa senhora, Jesus amado, senhor. Está maravilhosa, estou aqui e nada. Tá no nosso tempo, né, que a gente se propôs aqui. Nós né? então, vamos agradecer a todos. Eu então, assim, ah, é... Ai, eu vou dar um beijo na sua bochecha. Ai, gostosa. Ai, que gente. Gratidão. Eu tomei o Paulo aqui, não liga não. Mas o é Paulo vivo, ganhei um beijo do Paulo. Ai, magnífica, magnânima, soberana, importada das galáxias. Ai, gente, adorei isso que maravilhoso, importada das galáxias, ai que maravilhoso, Beth, obrigada por cada palavra, mastrona, obrigada gratidão, mesmo. gratidão, a gratidão aí ao Paulo, obrigada. a gente Ó. fica muito feliz quando ele está aqui, que ele traz esse alto astral Nossa. maravilhoso, não que os outros é. também não o tragam, né, é, Mas, ele é mais escancarado, ele é, ele é escrachado. É. Escrachado, é isso mesmo? Ele fala que ele é formoso. Não tinha como não sei, né? Não tinha como não sei. Eles tinham que se elogiar mais, ele tá falando assim, né? Vocês se elogiam tão pouco, tão pouco. É importante. Vou, dar uma, vou dar uma dica aqui pro povo: sabe o que, foi que eu fiz no espelho dos banheiros? Eu coloquei lá um assim bem gostoso, né? Bom dia, sua linda. Ah! Então, todo dia pela manhã eu leio que eu sou linda, sabe? Porque eu sou linda por dentro e por fora. E no banheiro das visitas eu coloquei assim, você é a luz. Então, assim, a pessoa chega e tá lá escrito em dourado, viu, gente? Não é conta cor, na é Dourado. Dourado. <risos> Adoro. Ah, eu vou criar uns dizeres, assim, direto, colocar em tudo quanto a luz. Ele falou, é, é incrível. Assim. É, só que a gente pode escrever no coisa e não sai. É, é, é, é. Eu vou pegar umas plaquinhas, vou colocar também, Beth. Formoso. Não, você, tinha, você tem que ver a energia que ele mandou. Porque ele fala brincando, mas tem uma... Uma completude, sabe? De ser, não do falar por falar. Ele fala, ele é. E aí esbanja aquela aura absurda. Puff, sou formoso. Puff, porque eu sou... É, eu sou mesmo, ele está falando. É, é esse o estado que nós precisamos ir, reconhecer é. que nós somos, só isso. É isso. É nós isso. somos. Então, ele é, ele já reconheceu isso, ele já acessou essa, essa consciência de si mesmo, e nós estamos caminhando para isso, reconhecendo que é. nós somos, nós apenas Vai somos. Né? E aí, é que... Se a gente começa a conversar aqui, a gente uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. então Nossa, não tá e você, chega, encerra, vai aí, aí. aí é que eu vou só falar esse pedacinho. É, quando a gente fala de prosperidade, a prosperidade é do ser. É. O ter é consequência do ser. Exatamente. Você é, e por você ser, você tem. Só que não é ter coisas materiais por ter coisas materiais. É ter coisas que vão acionar em você as suas habilidades, como por exemplo a paz, a segurança, a harmonia, a calma. Então as coisas chegam né? e traz junto essas qualidades. Não é um carro por um carro, uma casa por uma casa, sabe? Lá ela, vem ela é coisa. Não, não, é porque ele é demais. Ele está ele aqui, ele fala, lá, lá, olha lá, seus pensamentos. Você estava achando que o seu cabelo não estava legal desse jeito, né? Mas por, ao invés de você falar que o seu cabelo não está legal desse jeito, isso, mas eu sou linda de qualquer jeito. É esse o lugar, não por limite. O limite não é verdadeiro. Que aí muda a ótica e o brilho começa a surgir. Ele fala: É esse o, refina o refinamento que a gente está falando para ajudar vocês. É okay. esse o refinamento de tentar se caber no lugar. Vocês são lindos de qualquer maneira, até acordando. Não importa oh, como. Olha, Paulo, eu discordo. Um o bafinho, quando eu acordo, um bafo eu de leão. Pegue. Não batem muito. A alma não fez download com o corpo e ainda estou de cara inchada. Agora depois que eu levanto, aí tudo muda, aí o download é. tá acontecendo. É, amada. Aí ele tá. Ai, que fofo. Aí falando, é. Quantos anos vocês vão acordaram ouvindo a sociedade dizer que vocês ficam muito feios quando acordam? Pensa. Pois é, pois é. Pensa. Essa é uma Pensa. das minhas crenças, viu? Porque eu não gravo nada pela manhã. Ai, ele é demais. Ele falou, ah, mas tá tudo bem. Brinca, brinca. Uso ou não uso, uso não uso, uso não uso? O que, que eu quero acreditar? Porque vocês Isso, são lindas. De batom e sem batom gratidão, gratidão, gratidão gente, nós esperamos que vocês usufruam muito de tudo isso que foi trazido para vocês, que vocês ancorem esses códigos que chegaram em todas as suas entranhas nos, nos espaços mais recônditos, onde estiver mais densificado vai lá e leva intencionalmente essas energias para lá e que a vida seja leve. Porque nós não viemos para viver na dor e no sofrimento, no peso. Nós viemos para descobrir a leveza do ser. Gratidão, Marisa. Gratidão, Paulo. Bem, gratidão a todas as consciências que estiveram conosco. Gratidão aos seres das estrelas. Um beijo no coração.